Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. O falecimento do ator e humorista Paulo Gustavo acabou comovendo o Brasil inteiro. E uma médica acabou narrando os últimos momentos de vida de Paulo Gustavo, contando como foi a passagem desse grande humorista de muito sucesso em todo o Brasil. Todos os detalhes você confere agora. Segundo publicado pelo portal de notícia e informação TV Prime, a médica e amiga pessoal de Paulo Gustavo acabou usando as redes sociais para relatar os últimos momentos que passou com o um humorista no hospital. Suzana esteve com o ator até o momento em que ele faleceu, e por meio de suas redes sociais ela narrou detalhes da partida de Paulo Gustavo e gesto que ela teve antes do ator falecer. Meu amado, meu irmão, eu estava suportando a saudade porque você estava no hospital e tínhamos a certeza que você sairia. Mas e agora? Começou Suzano em seu desabafo. Não consigo escrever esse texto no passado. Agora à noite, quando você estava fazendo a passagem, eu estava segurando em você e pedindo para que você esteja sempre ao meu lado. Me iluminando, me incentivando, me inspirando. Você é tão maravilhoso que fez com seu marido amado. Dois Filhos Lindos, narrou Suzana ao falar do último momento de Paulo Gustavo, lembrando que o corpo do ator vai ser cremado nesta quinta-feira, ainda não há informações sobre doações de órgãos de Paulo Gustavo. O procedimento depende de vários exames e também da autorização da família, que ainda não se pronunciou a respeito.